O Adhere é um sistema auditivo de condução óssea revolucionário. É uma solução adesiva não cirúrgica que evita a pressão na pele. Ele oferece o uso confortável e permanece em ótima posição, garantindo acesso consistente ao som. O ADHEAR é simples e fácil de usar. O adaptador adesivo ADHEAR é aplicado na área sem pelos atrás da orelha. O processador de áudio Adhear é conectado ao adaptador adesivo por meio do conector de encaixe. O processador de áudio detecta as ondas sonoras e os converte em vibrações. O processador de áudio transfere as vibrações por meio do adaptador adesivo no crânio. O osso conduz as vibrações para o ouvido interno, onde elas são percebidas como som. o sistema tem características estéticas notáveis, podendo ser usado discretamente atrás da orelha. Com esse conceito exclusivo, o Adhear oferece uma solução viável garantindo uma vida cheia de sons. Fixe, clique, ouça. Adhear.